Fala, minha Paraíba! Estamos aqui mais uma vez, como vocês já sabem, para começar mais um Paraibit, um programa que fala sobre tecnologia e cultura da internet. Roda a vinheta! Jogo sensação do momento? Fortnite chega ao Android. Veja como baixar. Galaxy Note 9, Samsung Watch e muito mais. Confira as novidades da Samsung, anunciada durante o evento. Facebook divulga mais detalhes sobre o Dating, seu aplicativo de encontros, para rivalizar com o Tinder. Conteúdo patrocinado por políticos no Facebook será sinalizado e você verá quem pagou por ele. Esporte Interativo encerra atividades na televisão e migra programação para canais e redes sociais. A aguardada versão para Android do game Fortnite finalmente chegou. O beta do jogo está disponível desde a quinta-feira apenas para os modelos Galaxy, porém sem tempo especificado para exclusividade. Passado esse período, o game poderá ser baixado e jogado por donos de diversos aparelhos em uma lista que inclui modelos da ASUS, do Google, da Huawei, da Xiaomi e da LG. Nada de dispositivos da Motorola e da Sony, por enquanto. E se quiser baixar o beta, é só você acessar o site oficial de Fortnite e cadastrar o seu e-mail para entrar numa fila, e aí você vai receber o link para download do game. Espero que vocês se divirtam bastante. Nessa semana, rolou o Unpacked 2018, o evento da Samsung, para apresentar suas novidades. O Paraibit, claro, estava ligado em tudo e trazemos aqui os destaques para vocês. Vamos lá! Entre os principais anúncios da sul-coreana, temos o Galaxy Note 9, que tem bateria melhor, 512 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, e custa 1250 dólares, cerca de 4750 reais. A linha de relógios inteligentes foi rebatizada. Antes Samsung Gear, agora é Samsung Watch e promete uma bateria mais duradoura. A companhia ainda anunciou o seu primeiro smart speaker, o Galaxy Home que promete ambientação em 360 graus e será integrada a todos os dispositivos da marca. O Facebook anunciou lá em maio o dating, uma espécie de Tinder da rede social de Zuckerberg. Falamos dele aqui no nosso programa já, só que agora a empresa divulgou mais detalhes da função. As telas publicadas agora são de uma versão prévia e mostram um processo de configuração intuitivo e bastante simples de ser completado. Uma informação importante, logo de cara, a plataforma mostra que o conteúdo do dating não está ligado à sua linha do tempo do perfil do Facebook, ou seja, relaxa que as duas ferramentas funcionam separadamente. O usuário fará o seu cadastro com nome, sexo, interesse e também uma breve descrição. Ainda não há uma data prevista para o lançamento do Facebook Dating, mas a expectativa é de que ele chegue aos usuários da rede social ainda neste ano. Chegou a hora de mais um VaptVupti! Informações e notas para você fica ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. Depois de anos sem qualquer mudança no top 5 dos sites mais acessados nos Estados Unidos, o YouTube está prestes a assumir a segunda colocação. A lista histórica conta com o Google no primeiro lugar, seguido por Facebook, YouTube, Yahoo e Amazon. Mas uma queda significativa da rede social de Zuckerberg e o crescimento do site de vídeos levará, em breve, a uma alteração, segundo uma análise do Marketing Intelligence. O canal Esporte Interativo anunciou que desativará os seus canais de TV. A Turner, proprietária do EI, foi recentemente incorporada pela AT&T, empresa americana que também tem ligações com a Sky no Brasil. Portanto, continuar com ambas as empresas de comunicação configuraria monopólio, o que não é permitido por lei no país. E de olho nas eleições de outubro, o Facebook anunciou novas medidas para oferecer transparência aos anúncios políticos. A partir de agora, é possível marcar conteúdo político na rede social e permitir que as pessoas vejam quem está pagando por propagandas dessa natureza. Os anúncios relacionados à política incluirão uma marcação paga por do anunciante no topo da publicação Para que as pessoas possam ver quem financiou as peças Voltando aqui de mais um VaptVupt E as notinhas ali sobre o mundo da tecnologia Infelizmente eu aí fechando, hein? E o Facebook aí novamente colocando novidades Sobre a política neste ano E aí, vocês gostaram do programa de hoje? Teve Facebook Dating, teve Fortnite Que tava todo mundo agoniado para ver Quando ia lançar para Android E teve muita novidade e aí, vocês gostaram do programa de hoje? Compartilha muito nas suas redes sociais, manda para a galera lá no grupo do Whatsapp, abusa todo mundo, fala que tem muita coisa bacana no programa de hoje, tá bom? Já sabe, arroba para falar comigo né, em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, manda o que você quer ver por aqui, um tutorial, uma dica, um novo aplicativo, ah, quero editar uma foto, ah, quero cortar meu vídeo, quero, enfim, fazer um stories diferente, fala lá o que você quer ver por aqui, e arroba TV do Gordinho PB para saber tudo que rola aqui nos bastidores e a programação da TV do Gordinho. Se inscreve no nosso canal e para todos os programas, tvdogordinho.com.br. Conto com vocês na próxima. Compartilhe muito esse vídeo e tchau, tchau, Paraíba!